Fazer história no dia 6 de 6 de 23. É um dia com, com um simbólico para os professores, os seis anos, os seis meses e os 23 dias. E então, nesse dia, nós temos marcado uma greve, certamente irá fechar as escolas todas do país, até pelo, símbolo, eh, pelo simbolismo da, da data, com duas grandes manifestações: Lisboa, Porto Manhã, de Manhã, Lisboa à tarde. Mas pode o governo, havendo vontade política nesse sentido, de nesse dia podermos chegar finalmente ao tal acordo da recuperação do tem de serviço e da dispensa das vagas. Tenham os governantes a coragem de tratar bem, coisa que até hoje não fizeram os professores. São estas as duas respostas que nós queremos receber na negociação suplementar. Veremos. Se por aí for o caminho, nós estamos abertos a negociar o fazeamento, o período do fazeamento, estamos. Se esse não for o caminho, ah, pois com certeza no dia 6 do 6 de 23, que as avaliações finais, que os exames que o próximo ano, isto vai continuar porque o tempo é dos professores que o cumpriram e nós não vamos abrir mão dele. Eu penso que há capricho, porque o Sr. Primeiro-Ministro a partir do momento em que vem dizer que há o tempo de serviço ao nosso governo há ali, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro mete na cabeça que com ele não há tempo recuperado e, portanto, há aqui um capricho há aqui um orgulho que o Sr. Primeiro-Ministro não quer ferir, mas esse é um problema do Sr. Primeiro-Ministro, não há um problema dos professores e, portanto, nós cá estaremos e nós temos hoje um problema no país é que o no nosso país, temos um governo que passa mais tempo preocupado em resolver galambices, trafolices e outras aldrabices, do que propriamente em resolver os problemas das pessoas, em resolver os problemas dos professores também, não só, mas também. E, portanto, isso não pode acontecer. Nós queremos um governo que tenha a educação como um pilar do futuro e do progresso e, portanto, que trate bem aqueles que estão neste momento nas escolas, que são não só os professores, mas também os professores.